Que é um corte também muito bonito Vou virar ele aqui para o lado do sol para que possa ver bem ele então a ele é interessante aí os que caem para baixo ele é tudo favinho mas tudo interessante Ele é, tem transparência dá lapidação não, não é uma não dá umas pedras grandes mas dá lapidação de pedra pequena de cortes e dá uns cortes muito bonito um, um rosa mais clarinho uns mais fechados uns quase branco e também tem tem algumas margaritas no meio dá umas pequenininhas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 só tiro mais uma aqui com a pontinha aqui Então, Você vai cutucando, né? Elas vai saindo, tá vendo? Aí Aí que você vai ter que Aí você vai vendo o que Que dá lapidação e o que que não dá Porque tem muita que sai pititinha demais Que não dá nada Aí, essa que eu acabei de tirar aqui ó. Hum, Transparente Essa já é uma boa pedra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 outra muito bonita rosa também transparente tá sujo de barro então tem várias é uma pedra aqui que essa pedrinha que ela é interessante que...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 Então é, é um negócio interessante. E no meio dessas pedras não é uma qualidade só de pedra. Tem, tem aqui no meio delas aqui ó, tem umas cinco ou seis qualidades de pedra. Eu já achei topázio no meio dessa pedra. Então você chega em casa e faz o teste da topázio Tem uma aqui ó, que ela é bem avermelhada não sei se vai dar para ver bem aqui ó essa esse aqui esse aqui é um esse aqui é um esse aqui é um quarto é tipo rosa e ele é um tipo raro então é, essa pedra aqui tirar ela com cuidado ela dá umas pedras lapidada e elas tem um bom preço lapidado muito mais do que o quartzo rosa e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 ela fica tudo cheia da, de corte. Né? meia vou pôr essas pequenininhas aqui no bolso. Aqui vai pegando. ver se eu vou eu com essa aqui, mas não vai. Eu vou pôr o celular aqui, mas ele tá gravando. É só pra mim tentar tirar uma pedra aqui. Então a. Já nós voltamos a gravação. Eu tentei tirar uma pedra aqui, ó. Que eu tava já de ar de nela. Vou passar uma aguinha aqui. Uma pedra muito bonita.